Olá, boa tarde a todos, né? Eu sou já sinto Filho e hoje não tenho melhorar o seu zoom, né? Que a atualização, você fica aquelas imagens tremendo e aí você não sabe como configurar e vou estar ensinando como é que tira essa, essa tremedeira geral, né? Que vai ficar estabilizado. Então vamos lá? Você vai na câmera, do lado da câmera tem uma flechinha você aperta nela, vai aparecer selecção câmera Lá embaixo está vídeo 7. você vai, aperta o vídeo Ok? Aí apareceu a gerencial do, do vídeo. E aí lá embaixo, bem lá embaixo, está escrito Advance. Você aperta ele. E vai estar tá entrando num, nessa primeira parte. Nessa primeira janelinha, Otimize Vídeo. Tá marcado, certo? Então você vai desmarcar Pronto, tá feito Você vai acabar com a tremedeira Do seu, seu vídeo Ok? É isso aí, tamo aí junto né? É só fechar E Tranquilo, né? Isso aí Será as 24 horas Até mais